Do gordinho, e dessa vez estamos de volta para mais um vídeo de Clash of Clans. Vocês que amam esse jogo maravilhoso e que é a origem de todo o bem. <risos> Exagerei um pouco, mas enfim, estamos de volta para mais um episódio da nossa série, iniciando no Clash of Clans. Lembra lá no, lá no passado, nos primórdios, quando eu ainda fazia vídeos, e agora estou voltando? Bom, eu estou mais aqui. Estou mais aqui. <risos> Eu estou aqui para apresentar para vocês finalmente o meu centro de vila nível 8, senhoras e senhores. Finalmente chegamos no centro de vila nível 8 com aquela vila que nós iniciamos, que nós atacamos, que nós construímos juntos. Chegando no nível 8, a gente tem aquela promoção para você comprar a bomba. É a torre de bombas de nível 2 com os recursos e o que, que eu fiz para compensar todo o tempo que eu fiquei sem jogar, eu acabei comprando aquela promoção, tá? Então sempre que eu gastar dinheiro com essa vila, até então eu não tinha gastado, tá, pessoal? Sempre que eu gastar dinheiro com essa vila, eu vou avisar vocês. Mas por que, que eu fiz isso? Exatamente para compensar um pouco do tempo perdido com aquele, com todo esse tempo parado sem vídeos que eu é, fiquei off aí, né, durante um tempo do YouTube, né. Então temos aqui a nossa torre de bombas de nível 2, eu acabei incorporando ela aqui no nosso layout, por quê? Porque eu tô atualizando um dos meus morteiros já para nível 6, e antes de falar das prioridades do Centro de Nível 8, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, conferirem o vídeo do sorteio, tá rolando um vídeo... Tá rolando um sorteio, e o vídeo do sorteio é o primeiro link na descrição, se você quiser ganhar gemas grátis aí, tanto pra Clash Royale, quanto pra Clash of Clans, quanto pra qualquer outro jogo que você quiser, dá uma olhada aí e deixa seu like naquele vídeo, porque quanto mais likes tiver aquele vídeo, mais gemas nós vamos sortear pra vocês, ok? Então vamos lá, é, a outra coisa que eu não posso deixar de, de, de falar para vocês, não posso esquecer de falar, é que se você está inscrito no canal, confere se você está com o sininho ativado, porque o YouTube não está divulgando meus vídeos, então se você não tiver com o, o sininho ativado, você nunca vai saber quando tiver vídeo novo, e se você estiver acompanhando uma série como essa, que tem vídeos semanais, você vai acabar perdendo os vídeos, então por favor confere aí e se, e se inscreva e clique no sininho caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então vamos continuar aqui. Bom, chegamos no centro de Vila nível 8 o que que nós vamos fazer? Basicamente pessoal, a gente vai ter que focar no nosso ataque Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que primeiro de tudo atualizar, já ter o recurso necessário para atualizar o nosso laboratório. Outra coisa que nós devemos priorizar são as construções novas, então tudo que nós temos de novo aqui eu estou acabando de atualizar. Eu atualizei algumas coisas, estou atualizando inclusive os muros com o recurso que sobra. Como eu tenho agora muita possibilidade de atualizar e vou ficar com os meus construtores quase sempre ocupados, antes de colocar os, todos os construtores para trabalhar, o que eu faço? Eu confiro se eu tenho a possibilidade de atualizar, atualizar os meus muros. Então, por exemplo, eu vou atualizar aqui a minha torre da arqueira para nível 4. Ok, eu vou ficar ainda com um construtor livre, beleza. Agora eu vou atualizar aqui, por exemplo, o meu depósito de ouro. É, sobre, como são construções muito baratas e muito rápidas de ser construídas, eu recomendo você atualizar elas até um certo ponto pra você não perder muito tempo e não ficar com construções muito fracas na sua vila, tá, pessoal? Essas construções estão tão fracas que não vale nem a pena você incorporar elas no seu layout por enquanto. Por enquanto. Então, recomendo você, antes de atualizar algumas outras prioridades, como, por exemplo, o Morteiro na área da defesa, Vamos deixar as coisas de ataque de lado aqui no caso, vamos deixar por exemplo aqui o laboratório, o acampamento, agora não vai ter como atualizar, mas no caso se a gente pudesse atualizar, não, a gente podia, tinha que atualizar ele o mais rápido possível. Mas, tirando isso, vamos autorizar aquilo que é mais barato primeiro, para não ficar com construções de nível muito baixo. Isso é prejudicial até a gente no quesito de porcentagem de ataque, e se você quiser fazer uma guerra, você vai acabar sendo prejudicado. Algumas construções básicas são essenciais, por exemplo, até os seus armazéns, né? Se você é um cara que farma muito, você vai precisar de armazéns maiores. Inclusive, a quantidade de armazéns que você tem na sua vila, diminui a quantidade de farm que os outros conseguem de você. Mais ou menos, deixa eu explicar para vocês, é que... Se o seu oponente rouba é, um de três armazéns, ele rouba um terço daquilo que você tem. Se ele rouba um de quatro, ele rouba um quarto. Então, seu, sua porcentagem de roubo, caso ele roube apenas um daqueles armazéns, cai de 33% para 25%. Então... Com certeza vale a pena você ter seus armazéns no nível mais alto, ok? Então beleza. As construções aqui eu coloquei, eu vou construir tudo que é novo primeiro, né? Ainda falta para ser construído aqui uma Tesla, mas como ela é um milhão de ouro, eu vou deixar ela para depois. Ela é uma construção um pouquinho mais cara. Enquanto isso eu vou atualizando esses restantes aqui. Voltando ao ponto que eu tava falando sobre a atualização dos muros. Uh... Vamos lá. Agora, no caso, como eu vou atualizar, por exemplo, aqui, vou atualizar... Ah, vou atualizar meu depósito de ouro, mas eu ainda tenho 75 mil de ouro. O que eu faria pra, no caso, quando eu fosse sair do jogo? Bom, eu iria atualizar um muro pra ficar com zero praticamente de ouro, e depois disso eu atualizaria o meu depósito de, de elixir de ouro aqui, no caso teria que ser o de ouro, porque senão eu não teria ouro suficiente para atualizar o depósito, né, enfim. Deu para entender, é, a questão é você sempre minimizar o seu ouro antes de colocar todos os seus construtores para trabalhar, exatamente para inibir o ataque do seu oponente. Ok, chegamos aqui então, já estamos nesse ponto, opa, não quero sair do jogo ainda não, estamos nesse ponto de jogo, o que, que nós devemos fazer? Primeiro de tudo, vamos começar a atualizar as nossas coisas, segundo, vamos construir um layout novo. Agora não dá mais para utilizar o layout de centro de vila nível 7. Mesmo que você esteja aí com seus muros de nível 1, 2, já vale a pena construir um novo layout, porque aí já muda muita coisa na hora de você defender. Bom, não vamos ficar perdendo muito tempo não pessoal, vamos fazer um ataque para a gente poder juntar um pouquinho de ouro aqui, vamos ver quem a gente consegue, é, centro de vila nível 10 não vai rolar para atacar, temos aqui um centro de vila nível 8, tem bastante recurso, é, pode ser esse daqui, não está tão difícil de atacar, o layout está bem zoado, eu acho que ele também acabou de chegar no centro de vila nível 8, assim como eu, mas vamos procurar algo que tenha mais recurso. Vamos ver se a gente encontra algo mais interessante. Principalmente com o quesito de Elixir Negro. Agora a gente tem a possibilidade de jogar ali nosso Rei Bárbaro. Até olha só, agora sim, se você está falando a minha língua, senhoras e senhores. Um centro de gran nível 7 com bastante recurso. Mas a gente tem que tomar cuidado porque ele tem até um layout interessante. Vamos dar uma chamadinha aqui nesse Rei Bárbaro e matar ele com essas arqueiras. Vamos lá colocar aqui mais uns bárbaros, com certeza vai ser esse aqui que eu vou atacar, é, deixa eu ver por onde eu vou entrar aqui, eu vou ter que entrar por essa parte lateral, que é exatamente para esses, esses meus gigantes não se desviarem muito, então vou colocar alguns aqui, vou colocar um feitiço de fúria, vou esperar, não vai nenhum morteiro atacar, beleza, vou colocar magos, vou colocar mais gigantes, vou colocar agora um pouco de bárbaros, um pouco de arqueiras e vou colocar desse lado de cá o meu rei bárbaro para farmar esses coletores, vou colocar mais bárbaros mais arqueiras vou colocar um feitiço de cura nos meus gigantes e vou farmar esses coletores que estão ao redor aqui ah, não deu tempo de utilizar a habilidade do rei bárbaro mas não tem problema não a maioria do recurso, na verdade a grande maioria do recurso está nos próprios armazéns eu queria levar aquele centro de vila, vou ser sincero pra vocês, mas nenhuma das minhas tropas acompanharam os gigantes é, acabou que eu saí num, num lucro muito bom porque os meus os, os, os, consegui farmar os, os, nossa fugiu a palavra cara, a mina de ouro e, e os coletores elixir então e a 99% do recurso estava lá eu acabei focando ali no centro de vila. Por quê? Porque eu pensei que parte desse recurso estava no centro de vila. Então eu queria farmar ele também. para poder roubar tudo. Acabou que eu roubei ali 95% de todo o recurso. E nem vou precisar gastar esse último feitiço de cura aqui, tá pessoal? Na verdade eu nem deveria ter gastado... Todos os feitiços de cura eu não deveria nem ter é, focado nesse, nesse estilo de ataque que é para penetrar assim, no, no layout do oponente e farmar ali o centro de vila. Mas como eu não sabia que os recursos estavam 100% nos, nos coletores, então acabei errando na estratégia, mas acertei no farm. Beleza, roubamos aí 330 mil de ouro, 330 mil de Eu roubei pouco elixir negro na verdade, faltou um pouco de elixir negro aí pra, pra gente roubar. Mas não tem problema não. O próximo nível do nosso Rei Bárbara é 22.500 de elixir negro. Só que agora nós temos também duas brocas de elixir negro. Que é uma das coisas que eu queria falar pra vocês. E caso você não seja um jogador muito frenético, assim como eu. Caso você não jogue muito, tão frequentemente, assim como eu. Eu recomendo você atualizar essa sua broquinha de elixir negro. Construir ela e atualizar ela pro nível máximo do centro de vida nível 8 o mais rápido possível. Por quê? porque ela vai te ajudar bastante na hora de upar o seu rei bárbaro, tá? Então, com certeza, ela é uma dica pra aqueles que não farmam tanto. Se você farma muito, pode deixar ela até ignorada, tá? Porque todo recurso, todo elixir negro que você farmar, vai compensar a sua broca de elixir negro que você não vai ter atualizado, beleza? Beleza? Então beleza, agora farmamos aqui uma quantidade decente de ouro. E temos aqui algumas construções, algumas construções para fazer. Como vocês podem ver, eu quero atualizar os meus depósitos. Mas o que, que aconteceria se eu fosse atualizar aqui, por exemplo, o meu depósito de, de ouro? Eu acabaria ficando com 425 mil de ouro disponível para os meus oponentes né, roubarem. Enquanto eu poderia ter utilizado eles para atualizar os meus muros. E é isso que eu vou fazer. Eu vou gastar aqui um, um, todo esse meu ouro farmado com a construção dos meus muros, inclusive vai melhorar bastante na hora do meu layout, agora eu fico com 50 mil de ouro, não tem nem como eu atualizar mais é, os meus muros com esse recurso e fico com muito menos recurso para ser farmado pelos meus oponentes. Agora sim eu venho aqui e atualizo o meu depósito de ouro, beleza, e tenho todos os meus é, construtores trabalhando agora Eu tenho um a, trabalhando no depósito de ouro Que eu acabei de colocar Um na torre da arqueira Que ela é muito barata e rápida Então eu estou atualizando Tem um no morteiro Porque os morteiros na parte defensiva É uma das principais construções Que você deve atualizar Porque, cara, ele no início do jogo Principalmente ele é muito forte No centro de vila nível 7 ele é muito forte No nível 8 ele é mais forte ainda Principalmente quando você vai receber Ataques de centros de vila nível 7 Porque os bárbaros de nível 4 Morrem pra um tiro apenas do... do do morteiro de nível 6 Então com certeza vale a pena você é, Colocar ao, pelo menos os dois Dos seus morteiros para nível 6 Porque aí sim você vai conseguir um bom resultado Na hora de defender Principalmente contra outro centro de vila nível 7 Que vão encontrar muito recurso na sua vila Para poder roubar Afinal de contas eles estão um centro de vila abaixo do seu né? Agora sim, vamos construir um layout Na verdade não vamos construir um layout Eu perguntei no Twitter se alguém tinha uma dica boa de layout Deixa eu, deixa eu até ver quem foi que me deu a dica foi o Everton Silva, valeu, ele me mandou uma foto do layout que ele usa no centro do vídeo nível 8 dele e eu acabei construindo, é esse daqui, deixa eu definir como ativo para vocês verem, na verdade eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ver apenas os muros para vocês verem como ele é, essa é a construção, vocês podem ver que é um layout bem simétrico, ele é bem quase focado em defender Elixir Negro, que é exatamente uma das nossas prioridades no momento, né? colocar o nosso Rei Bárbaro aí pra nível máximo. Então vocês podem ver que aqui no centro ele tem o depósito de Elixir Negro, e todo ao redor é um layout mais espalhado, então ele vai defender bem contra Corredores, vai de, defender bem contra Balões, vai defender bem contra Gigantes também. Então eu gostei bastante do layout, valeu aí o, o Everton Silva que me mandou lá no Twitter, se você não me segue no Twitter, todas as minhas redes sociais estão disponíveis aqui na tela para você agora ah! tá vendo como que é legal isso é o poder da edição <risos> enfim deixa eu definir como ativo para vocês verem olha só esse aqui é o layout lógico tem muita coisa de nível baixo tem muita coisa tem muito muro de nível baixo que ainda falta ser atualizado tem muita coisa para ser feita ainda mas é um layout que eu já vou começar a utilizar eu não testei ele ainda numa defesa mas assim que eu puder fazer o próximo vídeo da série, eu vou já falar pra vocês se vale muito a pena, se vale pouco a pena, se vale, não vale a pena, enfim, como é que é. E se eu precisar de um outro layout, eu vou pedir pra vocês no Twitter, então dá uma olhada lá. Opa, deu balão aqui. <risos> Vamos fazer aqui mais uma estratégia de ataque. Na verdade, essa é uma estratégia que eu sempre uso. Para poder atacar, porque eu consigo excelentes resultados. Eu tenho um costume muito grande de, de utilizar gigantes com bárbaros e arqueiras desse, dessa maneira. Como eu não ataco com tanta frequência, acabo gostando de, de utilizar os feitiços de cura. Se você é um jogador que ataca com mais frequência, utiliza só bárbaro e arqueira e vai atacando ali os coletores. Com certeza você vai ter um resultado muito mais é, eficiente. No próximo vídeo, eu vou fazer essa estratégia para demonstrar para vocês. Eu vou utilizar só bárbaros e arqueiras, talvez goblins para poder farmar e vou mostrar a diferença em comparação com essa estratégia que eu já venho apresentando para vocês há muito tempo. Tá na hora de a gente trocar, então a gente vai trocar no próximo vídeo. Se você gostou do retorno, se você quer ver mais vídeos de... Ui, quase deixei meu tablet de cair. Se você quer ver mais vídeos do Iniciando no Clash of Clans, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, conferir se você tá com o sininho ativado para receber as notificações. Vai lá no vídeo do sorteio, deixa seu like Pra poder ter bastante like E a gente poder sortear bastante gemas pra vocês Um grande abraço do gordinho Ah, antes de que eu me esqueça, deixa seu feedback aqui Deixa o que você tá achando, deixa alguma sugestão Muito obrigado a todo mundo que assistiu falou um beijo do gordo e até a próxima